Olá, a gente é o Renato da English Experience, que é a nossa 27ª aula do nosso curso de Reading and Write. Pois é, rapaziada, estamos aí no nível avançado dos textos em inglês, aí, que a gente está fazendo uma leitura, fazendo tradução, fazendo interpretação para poder te ajudar aí a alcançar a sua tão sonhada e desejada fluência. Lembrando que você tem PDF e MP3 para você baixar, e aí é muito simples, é só você procurar aqui na descrição desse vídeo tem um link que te direciona para o meu site e lá você consegue fazer o download desses materiais gratuitamente. E lógico, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo. Mas sem mais delongas, meus amigos, bora que nos interessa. Vou dar um zoom maroto aqui no, no, no texto, né? Porque esse texto está muito pequenininho mesmo. Eu acho que mesmo eu dando muito zoom, vai ficar pequenininho. Mas bora ver o que, é que vai dar aí. Isso porque muita gente assiste aí no celular. Vamos lá, então. Lembrando que esse é um texto, gente, ó, Jay's Travel Page. Então, é uma página, no um site, um site, um blog, vamos fazer sentido do Jay. E aí, provavelmente, ele vai compartilhar algumas histórias de viagem. Vamos ver se é isso mesmo, né? Não sei não. Bora dar uma analisada aí. Jay, hi, everybody. I'm in the amazing city of Delhi, India. Ok. Hi, everybody. Oi, todo mundo. Oi, pessoal. I'm in the amazing city of Delhi, India. Então, eu estou na incrível cidade de Delhi, na Índia. But this week's interview has a serious note. But this week's interview has a serious note. Mas a entrevista dessa semana tem uma nota muito séria. I'm with Tony, who's on vacation here. I'm with Tony. Eu estou com Tony, who's... On vacation here, que está de férias aqui. He has an important message for people who are traveling to tropical countries. He has an important message, ele tem uma mensagem importante for people who are traveling, para as pessoas que estão viajando to tropical countries, para países tropicais. Tony, what do you want to tell us? Tony, what do you want to tell us? Então, Tony, o que, é que você tem, o que, é que você quer nos contar? In June, I traveled to India for a six-month vacation. Ok, ó. in June, I responde, né? Em June, I traveled to India for a six-month vacation. Eu viajei para a Índia para uma viagem de seis meses. Gente, quem é que tira uma férias de seis meses? Não entendo isso, não. But now I have to fly home earlier. But now I have to fly home earlier. Mas agora, eu tenho que voltar para casa, voar para casa, né? Voltar para casa mais cedo. I recently caught malaria, a serious illness. I, I recently caught malaria. Eu recentemente peguei malária, a serious illness, uma doença realmente séria. It's very dangerous and would kill me if I didn't have any medication. It's very dangerous. Ela é muito perigosa, a doença, né? And, and would kill me. E poderia me matar, e me mataria, né? If I didn't have any medication, se eu não tomasse nenhuma medicação. But the worst thing is, it's all my fault. But the worst thing is, mas a pior coisa é, it's all my fault. Então, é tudo minha culpa. J.Y. How do you catch malaria? Ele fala J.Y. Porque aqui as letrinhas do lado é, são os personagens. né? O T, que é do Tony, e o J, que é do J. Então, J.Y. Aí ele pergunta, why? Por quê? How do you catch Malária. Como que você pegou malária? Deixa eu só subir aqui para ficar melhor. T, it's a common disease in tropical countries. Uh, it's a common disease in tropical countries. É uma doença comum em países tropicais. And it's carried by mosquitoes. And it's carried by mosquitos. E é transmitida por mosquitos. You can catch it if you are bitten by an infected mosquito. You can catch it. Você pode pegá-la, no caso, pegar a doença. If you are bitten by an infected mosquito, se você for mordido, se você for picado por um mosquito infectado. Every year in India, tens of thousands of people die from it. Oh, every year in India, então todos os anos na Índia, tens of thousands of people die from it. É, dezenas de milhares de pessoas morrem disso, né? morrem de malária. But you can start protecting yourself from the disease before you travel. But you can start protecting yourself. Mas você consegue, você pode começar a se proteger from the disease before you travel, antes de você viajar. My doctor said I should start taking medication two weeks before my trip. Ó, oh, my doctor said, meu médico disse, I should start taking medication, que eu poderia, que eu deveria começar a tomar medicamentos Two weeks before my trip, então duas semanas antes da minha viagem Jay, and did you take it? And, did you take it? E aí o Jay pergunta, o que você tomou? T, yes, at first Yes, at first, sim, no começo The drugs gave me horrible stomachaches, but I knew I could become very ill if I didn't take them ah, The drugs gave me horrible stomachaches, então as drogas, os medicamentos me deram uma dor no estômago terrível But I knew, mas eu sabia I could become very ill. Eu, mas eu sabia que eu poderia, que eu podia ficar muito doente, very ill, if I didn't take them, se eu não as tomasse, né, os medicamentos. Jay, so what happened? So what happened? Então, o que, que aconteceu? T.F. flew to India, but the stomach aches got worse. I flew to India. Eu voei para a Índia, but the stomach aches got Worse, mas a dor no estômago ficou, as dores no do estômago ficaram piores. Then, other tourists started telling me I could stop taking my medication. Then, então, other tourists started telling me. Então, outros uh, touristas começaram a me falar I could stop taking my medication, que eu podia parar de tomar os meus medicamentos. They had stopped taking theirs, they said. They had stopped taking theirs, they said. It's parar de tomar os deles. Eles falaram. And they were all feeling fine. And they were all feeling fine. E todos eles estavam se sentindo bem. Jay, you threw away your medication? So you threw away your medication. Então você jogou fora seus medicamentos? Bora ver quem respondeu aqui. Deixa eu só mudar aqui a tela. Yes, unfortunately. The stomach. Ok, yes, unfortunately. Sim, infelizmente. Stomach Aches Disappeared and I Started Having Fun. The stomach aches Disappeared and I Started Having Fun. Então as dores no do estômago desapareceram e eu comecei a me divertir. Have Fun. né? Se divertir, me divertir. But Slowly I Began To Feel Ill Again. But Slowly I Began To Feel Ill Again. Mas devagar, I Began, eu comecei a me sentir doente de novo. Again, and about two months later, I was suffering from headaches and a fever. And about two months later, e cerca de dois meses depois, I was suffering. Eu estava sof sofrendo from headaches and a fever, com dores de cabeça e febre. I was incredibly tired too. I was incredibly tired too. E eu estava incrivelmente cansado também. Two. J, did you go to the doctor? Did you go to the doctor? Você foi ao médico? Doctor? T, yes, eventually. Yes, eventually. Sim, no final. Esse eventually seria é, eventualmente. Mas aqui a gente pode traduzir assim, assim né? sim, no final, né? A gente só foi no médico, logo lá no final a gente estava quase morrendo, né? Eventually. The doctor immediately knew what was wrong. Ok, the doctor immediately knew what was wrong. Então, o, o doutor, o médico, imediatamente sabia o que estava errado. You have malaria, he said. You have malaria, he said. Você está com malária, ele disse. You should take this medicine. You should take this medicine. Você deve tomar este medicamento. Medicine. He gave me some other drugs. He gave me some other drugs. Então, ele me deu outros remédios, outras drogas, né, que aí são remédios. Jay, that sounds terrible. That sounds terrible. Isso parece horrível, né? Isso é uma expressão, sounds terrible. Isso parece terrível. T, it was. I'm feeling better now, but I know I shouldn't continue my vacation. Ok, it was. Foi. Então, realmente foi terrível, né, aquele monte de remédio que teve que tomar. I'm feeling better now. Eu estou me sentindo melhor agora. But I know, mas eu sei, I shouldn't continue my vacation. Mas eu sei que eu não devo continuar as minhas férias. If I stayed, I would probably get ill again. If I stayed, se eu ficar, ou se eu ficasse, I would probably get ill again. Eu provavelmente ficaria doente de novo. So I've bought my ticket home. So I've bought my ticket home. Então, eu comprei os meus tickets para casa. Eu só subir aqui. Jay, you did the right thing. When do you leave? You did the right thing. Você fez a coisa certa. When do you leave? Quando você vai embora. Leave? Tee tomorrow. When I get home, I have to go to the hospital for further treatment. Tomorrow. Então, amanhã. No caso, ele vai embora amanhã. When I get home, quando eu chegar em casa, I have to go to the hospital. Eu tenho que ir ao, ao hospital for a further treatment. Treatment para é, tratamentos futuros, né? Acho que é para dar continuidade no tratamento dele. Treatment. I hate hospitals, but I shouldn't complain. I hate hospitals. Eu odeio hospitais, but I shouldn't complain, mas eu não, não devo reclamar. I created this mess. I created this mess. Eu criei essa bagunça. I'll never be so stupid again. I'll never be so stupid again eu, não, eu nunca mais serei idiota de novo, né? A pessoa tem que aprender, né, gente? Again Jay, thanks, Tony I hope things get better soon Thanks, Tony Então, obrigado, Tony I hope things get better soon Eu espero que as coisas fiquem boas Que as coisas fiquem bem pra você logo, né? Ok, fellow travelers This is advice you shouldn't ignore Ok, tudo bem Fellow travelers, então companheiros viajantes, this is advice you shouldn't ignore. Esse é um conselho que você não deve ignorar. Malaria can kill you. Malária can kill you. Malária pode matar você. Have fun, but stay safe. Have fun, but stay safe. É, se divirta, mas fique seguro. Então, pessoal, esse é o nosso texto, tá bom? De leitura e interpretação. Acabei de fazer isso para você, lembrando que você tem ele para baixar também, em PDF, com tradução e tudo mais. E agora, então, bora partir para as atividades que vocês sabem, que é o momento que vocês têm que colocar a mão na massa. Deixa eu só dar mais um aqui, que está difícil hoje, hein? Os dedos estão congelando aqui. Vamos lá. Então, dê pausa no vídeo e só volte a dar play depois que você responder essas atividades, hein? Então, número 1. Um, read the text. Leia o texto. Check the correct sentence. Então, faça um check aí. Marque quais são as sentenças corretas. Então, número 1. Um, Tony's vacation in India has to end sooner than he planned Então, as, as férias do Tony na Índia terminaram mais cedo... É, do que ele planejou? Verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, faz um x aí. Verdadeiro, gente. Um é verdadeiro. Número 2. The first drugs made him feel ill. As primeiras drogas, os primeiros remédios fez ele sentir mal. Você fez ele se sentir doente. Sim, é verdadeiro. Ele ficou mal, ele teve dor no estômago, né? Número 3. Então você marca um x aí e faz um check no 2. Número 3. At first, the doctor wasn't sure what illness Tony had. No começo, o médico não sabia, não, não tinha certeza qual era a doença que o Tony tinha. Não é verdade, ele logo de casa identificou qual era o problema dele. Número 4, he doesn't have any medication for his malaria. Ele não tinha nenhum remédio para malária. Verdadeiro ou falso? Falso, ele tinha sim. Ele que não tomou danado. Número 5, Tony knows he did something stupid. Tony soube que ele fez uma coisa idiota. Verdadeiro, né? Ele realmente descobriu, percebeu que ele foi estúpido. Olá, gente. Então, esse é o número 1. Um, atividade 1. Um. Vamos para a atividade 2. Atividade 2, você vai ler o texto de novo e você vai responder essas perguntas que estão aí. Já tem um exemplo feito. Bora fazer o 1, um, então. Uh, what would happen to Tony if he didn't have any... If he didn't have medication for his malaria? Então, o que, que aconteceria com Tony se ele não tivesse medicamento para a malária? Bem, he probably e daí ele provavelmente morreria, pessoal. Number two In which parts of the world can you get malaria? In tropical countries. Você pode pegar malária em países tropicais. Número 3. When did Tony start taking medication to prevent malaria? Quando que o Tony começou a tomar remédios para prevenir a malária? O X before his trip. Então, duas semanas antes da sua viagem. Tem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Nem sei se tem no meu quarto. Acho que tem. Bora subir aqui. Isso. Number 4, pessoal. Why didn't he like taking it? Por que, que ele não gostava de tomar o medicamento? Bem, the drugs gave him ache stomach aches. Number five. What were the symptoms of his malaria? Quais foram os sintomas da malária, da malária dele, né? Que ele teve. Bem, he had headaches, a fever, and he was tired. Então, ele teve dor de cabeça, febre e ficou cansado. Number six. What does he have to do when he returns home? Então, o que, que ele tem que fazer quando ele voltar para casa? He has to go to hospital for further, opa, further treatment. Para tratamentos futuros, né? tratamentos posteriores. Então, é isso. Essas são as respostas do exercício 2. E o exercício 3, você sabe muito bem, que é aquele nosso parágrafo, aquele nosso texto que você tem que escrever. Agora que você está no avançado, você precisa começar a produzir um texto um pouquinho maior. Vamos ver qual é o comando aqui que está sendo pedido. Oh, you are Tony's friend and he has written you an email about what happened to him in India. Então, você é um amigo do Tony e ele te escreveu um e-mail falando sobre o que aconteceu com ele na Índia. Write a reply to him. Então, escreva uma resposta para ele. Sounding sympathetic. Então, transpareça sim, é, simpatia, né? seja simpático com o que ele está falando, com o que aconteceu com ele. Remember to include the following points in your reply. Lembre-se de incluir os seguintes pontos na sua resposta. Aí aqui tem alguns comandos. Ó. Show that you understand how he feels. Então, mostre que você entende como ele se sente. Give an example of when you ignored your own doctor's advice. Então, dê um exemplo a ele. Uma, de uma coisa que aconteceu com você quando você ignorou um conselho de um médico. Example: por ex, por exemplo, didn't take medication, didn't stay in bed, então você não tomou remédio, você não ficou na cama, você caminhou, walked on an injured leg, é, caminhou com uma perna machucada, quebrada, enfim. Say positive things to make him feel better. Diga coisas positivas para fazê-lo se sentir melhor. Bem, esse é um, um parágrafo, né? dá mais de um parágrafo isso, né? um texto mesmo, escreva esse texto, produz esse texto e coloque aqui nos comentários que eu vou escolher alguns para poder ler, dar um feedback, fazer correção, falar o que você precisa melhorar, o que está indo bem, beleza? E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e deixe esse joinha maroto aí no vídeo e até a nossa próxima aula. Bye, bye, see you!